Olá pessoal, hoje a gente vai aprender mais uma função muito interessante aqui do R, que é para a gente dividir uma imagem em várias imagens, né, em função dos objetos que elas contêm. É, então, nós vamos utilizar aqui algumas rotinas, todas essas vocês vão conseguir é, copiar aqui na descrição do vídeo, tá bem? É, então vamos iniciar, né? lembrando aí que você, para vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho, né? compartilhem com os colegas de vocês esse vídeo, que vai nos ajudar bastante. É, então a gente tem aqui uma função read_image. A gente ensinou como que a gente abre imagens do R em vídeo anterior. Neste momento a gente vai abrir uma imagem aqui do próprio de um site. Né? Vou até colocar aqui, o plot igual a verdadeiro, para a gente ver essa imagem. Então, abriu aqui para a gente a imagem. E qual vai ser o nosso objetivo? Nosso objetivo é se dividir essa imagem que é em várias, de forma que nós vamos ter é uma imagem para cada um desses frutos. Né? Então, a gente tem aqui, 2, 4, 5, 2, 4. A gente tem aqui 20 frutos, então a gente vai ter 20 imagens. Uma imagem com cada fruto. Então, inicialmente, a gente precisa fazer a segmentação, separar o que é fruto de, do que não é fruto. Né? Então, a gente viu em aulas anteriores que essa função plot_index é muito legal porque ela nos dá vários índices obtidos a partir das imagens, de forma que a gente vê entre esses vários índices, aquele que é mais legal a gente utilizar para a segmentação. Okay? É, então, nós temos aqui vários índices... E nós precisamos escolher um índice que fique legal para a gente considerar aqui para fazer a segmentação. Nós conseguimos ver que esse índice azul é um índice muito interessante. Né? Nós vamos ter aqui é, valores bem escuros porque que é fruto, né? mas aqui para esse papelzinho que é essa anotação aqui ficou preta também. Então se for para separar apenas o que, que é fruto do restante, esse B, né, a banda de azul não ficou legal. O B sobre RGB é a mesma coisa, né? E se nós formos olhar aqui entre todas elas, um índice que foi bem interessante foi esse índice GB, né? Que a gente tem uns frutos bem escuros, o papelzinho ficou um pouquinho escuro, mas não tanto quanto os frutos. Então, vamos considerar essa banda aqui, né? O melhor esse índice como sendo o GB, como um índice interessante para a gente trabalhar. Então, eu coloquei aqui a função da gente obter uma, uma imagem, né, uma matriz em escala de cinzas, considerando IM que é essa imagem que a gente abriu. O método que a gente vai utilizar para segmentação é considerando o índice GB, que é a média do, da banda de G, verde de, de azul de cada um dos pixels. Plot igual a 2 para aparecer a imagem. Vou dar um CTRL ENTER, então apareceu aqui a imagem. A gente pode, para facilitar, até criar aqui ó, o plot image m, vou colocar aqui, ou igual a 3. Né? É, para a gente ter ideia de qual vai ser o linear que a gente vai utilizar, essa função aqui ela nos dá né, uma ideia interessante, que se a gente for olhar, né, nós temos aqui, ó, cores, ou melhor, pixels com valores bem baixos, com uma cor mais vermelha intensa, e pixels com valores bem claros, né, nessa última imagem aqui, com tons mais azulados. Então, um limiar interessante, algo aqui próximo de 0.25, 0.3. Né, então, a gente consegue ver qual que é o limiar interessante que a gente utilizar para a gente conseguir fazer essa segmentação. Coloquei aqui 0.3, só para a gente ver como é que fica. Né, ficou interessante, a gente conseguiu pegar os frutos, mas vocês podem ver que ficou um ruído aqui que é o escrito que estava dentro lá do daquele papelzinho, né? a notação em relação à identificação do que nós tínhamos na foto. Se eu aumentar aqui para 0.35, para a gente ver, ó, aumentou aqui o ruído. Se eu diminuir, vou diminuir para 0.25, para a gente ver o que acontece, começou a aparecer aqui algumas coisas em preto, né? aqui dentro do fruto. Então, vou deixar aqui 0.3 mesmo, a gente vai ter isso daqui, mas vai ficar esse ruído. Né? Então, o que a gente tem dentro dessa função da segmentação? Primeiro, eu preciso entrar com a imagem em escala de cinza, que é essa que a gente criou aqui, que eu chamei esse objeto de M. Threshold é o linear, a partir do qual nós vamos selecionar o nosso objeto. Então, a gente seleciona esse valor de 0.3. selecionar maior, isso daqui é o seguinte. Se nós formos ver, os pixels que têm o menor valor, é, o valor mais próximo de zero, correspondente às cor preta, seria, então, o nosso objeto de interesse. Então, eu quero selecionar aqueles pixels com valores menor do que 0.3. Então, selecionar maior igual a falso. A gente quer selecionar menor. Fill rule é para a gente fechar possíveis buracos. Né? Se eu colocar aqui falso, vou dar um ctrl enter, vocês podem ver que os frutos, né? onde tem aquele brilho, ou uma mancha mais escura, mais clara, dependendo, né? da segmentação que a gente está fazendo, que é um buraco dentro do fruto. Então se eu vier aqui colocar fio ou, né, tampar buraco o verdadeiro, a gente consegue fechar esses pixels. Então o que, é que nós vamos fazer? Eu posso vir aqui e remover uh, os pixels mais externos de cada um desse objeto. Se eu fizer isso, né, nós vamos conseguir eliminar esses ruídos. É uma forma de a gente eliminar ruídos dentro de uma imagem utilizando essa função aqui, o erode. Então eu coloco aqui a nossa imagem segmentada, o número de é, bordas que a gente deseja tirar. Então eu vou tirar a primeira borda de pixel, depois então vou tirar a segunda borda de pixel, coloquei n igual a 2. Plot igual a 2 eu vou aparecer a imagem, vou dar um Ctrl Enter, vocês conseguem ver que o ruído sumiu, o tamanho dos fotos diminuiu. Mas para mim voltar o tamanho dos frutos, né, algo mais ou menos similar ao que nós tínhamos antes, a gente pode então dilatar, ou seja, adicionar um pixel, pixels, né, uma camada de pixel lateral em todos os nossos objetos. Então eu vou adicionar aqui mais dois pixels, né, a gente volta aqui mais ou menos a mesma coisa que nós tínhamos antes, mas a gente conseguiu eliminar o width né, então que é uma estratégia que a gente pode utilizar. E agora, pessoal nós conseguimos dividir a nossa imagem em várias imagens então só a gente verificar como que isso é, vai funcionar vamos inicialmente criar né, uma pasta, um diretório então vou vir aqui ó vou vir aqui ó, escolher diretório então vocês podem escolher um diretório no computador de vocês, vou criar aqui uma pasta vou chamar aqui né, de dividir imagem abrir ótimo então já setou aqui essa pasta como sendo o nosso diretório de trabalho tá vendo? apareceu ela aqui então, split image dividir imagem, o primeiro objeto é a imagem original segundo objeto é essa matriz aqui segmentada que nada mais é do que as coordenadas né, dos nossos pixels de interesse salvar a imagem, coloca igual a true, que a gente quer salvar e colorback vai ser a cor que a gente quer que fique de fundo nessa nossa imagem. Eu vou dar aqui um CTRL ENTER só a gente ver o que vai acontecer. Ao dar esse CTRL ENTER, ele vai dividir a nossa imagem em várias imagens. Então se eu vier aqui na minha lixeira né, e procurar essa pasta que a gente acabou de criar, deixa eu procurar ela aqui, dividir a imagem, já apareceu, né? Cada um dos frutos que a gente tem dentro dessa imagem. A gente pode mudar o nome é, de, dessas fotos, mexendo aqui em argumentos, então onde tem aqui a file name né, vai ser o um nome que a gente quer que essas imagens tenham. Então eu coloquei aqui teste mesmo. É, nós temos 20 frutos. O fruto 1, o fruto 2, o fruto 3. A gente já consegue ver aqui na imagem o que, que seria: fruto 1, fruto 2, fruto 3. Né? É, então, com essa função, a gente consegue fazer essa divisão. Isso pode ser útil em várias situações. Nós podemos também mudar a cor de fundo. A gente consegue ver que tem um fundo branco aqui por trás dos frutos. Né? Se eu vier aqui colocar os valores de RGB como 0, 0 e 0, por exemplo, que corresponde à cor preta, então nós vamos ter aqui dentro dessa pasta várias imagens que vai ficar com o fundo preto. Está vendo? Então é uma forma muito fácil de nós conseguirmos fazer a segmentação Utilizando a análise computacional de imagens E né? posteriormente dividir essa imagem aí em várias outras é, Na próxima aula a gente vai ver uma forma que a gente consegue também Dividir a imagem em várias outras né? Utilizando uma função é, onde a gente cria como se fosse um grid em cima da imagem okay? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Se inscreva no canal.